Oi, então, Eu sou Ivan Boyd e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, vamos fazer um vídeo lá, que reagindo aos meus primeiros vídeos, ou melhor, aos meus vídeos antigos. E eu estou que vocês me decepcionando com eles porque. Eu era boda, sabe? Não era péssimo, era muito peça, e, Mas, enfim, eu tenho aqui Eu no tá né? YouTube, eu Pô, é... Podem, se inscrever, né? baixa lá, vivo, mas vídeo vai encontrar que você estava sentindo que ele estava sentindo que ele estava sentindo que ele a sentindo que ele estava sentindo que ele estava sentindo que ele estava sentindo que ele que é muito que ele estava que ele estava que que é isso, bro, e já estou aqui nessa pasta aqui. Estou aqui pode todos os últimos um vídeos, né? Que eu sempre coloco aqui antes de internet. E <coughs> neste tudo te... tem. Como Vou pôr esse primeiro vídeo aqui. Já. Yeah. Que é uh... o. Que é. Eu vestia bem, eu não preto, cobra 50. Sapaz também 50. Vamos Dois relógios. Uma mão nesse aqui. Não, não nesse aqui. Eu gostei também. Outro puto nesse relógio. Eu gostei daquela pastinha Aquela aí que está aí. Aquela aí. lá, aquela Aquela lá, aquela lá. Aquela lá, aquela é, Aquela aqui. Essa parda aqui. Estão vendo, né? Estão vendo com a mão. Mal, mas caga lá, o que eu estou a fazer aí eu não sei Mas eu, eu, eu pensava, eu pensava o que na minha cabeça eu não sei eu, O que eu pensava na cabeça eu não sei, eu não posso julgar ah. ah Esse vídeo foi muito bom, eu agora, foi péssimo E vamos para o segundo aqui ah, também, esse aqui foi o um vídeo de grande na Quatroza da... Não sei se vocês estão vendo aqui, mas também tem um vídeo aqui no canal Pode ler esse também, não tem problema Ah, foi grande um... com uma... uma Yamaha Blaster dizendo, vocês estão vendo assim, muito cool a galera Não sei se está pra ver, o que tem aqui? Tá curtindo, hein? Né? Tá bem chuto esse aí, né? A pessoa botou um toda a cena. A pessoa botou um toda a cena. Que bom apareceu eu fazer. A Sou Agora, minha Não sei como assim, quem é que está animar você é isso? Estou que eu não estava Mas esse aqui, nesse primeiro dia, não me estive de pau, porque o era muito duro. Não sei se é duro, mas já foi a primeira vez que uma moto quase uma vez mesmo. E até que mim, esse ele estava a brincar até chegar de cair a para ver se vai dar vai esse deu drift vazou deu mais está aí deu mais deu mais desse lado mais foi uma de que eu falo mais <risos> a dever o raio cair o me disse me deu me disse vai lá para você eu não sou feito a ver, é aqui mesmo. Oh oh. Um, dois, três. Ui. Oh oh, moda gênero. Juro moda de dono. Juro mata de dono, gajo. Mas esse é mais um vídeo foi isso aí. Eu não falei muito nesse vídeo porque eu não sei porque. Aí onde nós tava mandando moda, estava cheio de pessoas e eu não vou mentir, não tenho a de, de falar, de dizer. Ne pas mettre mon lit, fallait le sol, bien à Boucherie, à Narumbo, plus Bija, à Gamma, à Chagara, de C. De Boucher, de Nobre, qui a recouvert un petit de soin, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais <laughs> Eu tipo não sei se você está bem, mas você é assim, está uh, uh, bem. Você é está bem, você está bem. bem, você está bem. Você está bem, você está tem está Agora eu sei que eu não sei se boa não fazer o faz assim, opa nova vez, assim porque saiu a cabeça. Não é assim, pai. Depois que se dá assim. Se dá assim, se eu sempre já acabou, vai a voz assim e assim. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o vou fazer vou fazer isso. Esse se vocês quiserem é me ler. Mas não, não, vamos rir porque eu sou mal. Tipo, até aí na descrição do vídeo. Um, vamos para o outros vídeos. Porque esse aqui eu estava bem mesmo, péssimo. E vamos para outro vídeo. Eu sei que não aqui Eu sou eu É na... oh, oh, é, na... Esse vídeo aqui, ver, tá oh. Eu me dançar, não sei se estava a dançar que, eu também não sei. Eu mesmo não sei o que eu estava a dançar. Eu só sei que estava a dançar eu só... porque é muito estranho. Tem uma parte aqui nesse vídeo que eu gostei muito que eu cheguei a fazer um passo também, vender, um dança, que também, vendei, se eu não der, vou lá dar, que eu estava fazendo assim que eu estava falando, por sei se eu não tenho muita visualização, eu não sabia dançar mas mesmo assim, eu até coloquei aqui em inglês, thanks for watching my video escrevi bem em inglês, olha aí, hoje, essa aqui, esse passo aqui gostei, tem uns passos a fazer bem, porque Mesmo, é isso mesmo, galeramente. Veja, me rir. Me rir. Eu sou mal, você não pode me rir. Eu me rir mesmo. Como vocês não se fazem? Que... agora só é um vídeo recente, né? Que eu tinha feito como DJ. É... Oi galera. Que eu na escola. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Celica Maduro. Hoje eu... Eu falava de um como... problema. Comigo é que vocês vão bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Você é não, nossa amiga, esse cara de novo, mais. Mas até que eu bem, porque, eu não sei se já falei que eu sou de Renato Garcia, né? Já disse, né? disse, disse? Já, já. Nem te disse, eu ali, mas já vos falei que eu sou Renato Garcia, cara este gajo, mas enfim, o vídeo de hoje foi esse. Obrigado por assistirem. Para quem não conhece, sabe o que é o Sanji? Só para vos mostrar que eu danço, está então é igual a ele, a, a neve Só que eu vou mostrar que eu sou bom mesmo a dançar com ele. Aqui. Aqui é o seguinte: é que um vídeo recente só para ser mais comigo. É isso aqui não sei se O gato também vestiu bem nesse dia porque, yeah mano, o gato mesmo vestiu. Whoa, whoa, whoa, day oh whoa, whoa, whoa, whoa, eu, eu tinha dito da, da última vez que eu postar vídeo nas segundas de sexta. É, agora já não sei porque não sei que dia estar gravar e não serei tipo, já não serei tão específico na forma de postar vídeo porque posso postar uma segunda, ou uma terça, ou uma quarta, qualquer fazer dia, agora é aleatório no dia de postar vídeo. E, e se você quer saber quando é que eu posso postar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Deixa aquele like, comenta aqui para as pessoas, valeu por ter assistido, é um bom de vocês, estou a falar aqui com. Valeu por ter assistido. Yeah.